Envolvimento diferente, eu enfino a vocês, a vocês, eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Dá uma olhada no que aconteceu na balança da moto do velho. Já tortou um pouquinho. Rapaz do céu. vocês é Thiago TGS na trilha e mais um vídeo para o canal hoje depois de uma chuva estamos indo dar um balão aqui para baixo meio perto da oficina aqui mas numa outra parte entrar agora numa entradinha zona troquei a corrente mas mas ainda está fora opa dançou de lado opa opa dançou de lado de novo opa opa Aliso. Acabou de cair uma chuvinha aqui bem gostosa Uma refrescada, agora tem um mormacinho assim E pra suar é uma beleza Pessoal, vou falar pra vocês aqui Eu tô pensando em colocar um guidão da Oxi aqui na minha moto Que cor que vocês acham que eu devo colocar? Tem várias cores, você pode estar procurando na internet aí É um mais em conta também que eu tô conseguindo comprar no momento Aí eu tava pensando, poxa, por que não, né? A XT como a XT, a tornadona vai ser amarela Que é a Pikachu 2.0, né? Que a broizinha era a Pikachu número 1.0 Agora a tornadona vai ser 2.0 Fala pra mim o que, que vocês acham é, Que cor que eu devo pintar essa moto Reformar ela Daqui um dia eu vou começar a arrumar as coisas devagarzinho E vocês falam pra mim O que, que vocês acham Que cor que eu devo fazer e daí, para isso, a gente tem que entrar na concordância aí. Que cor de guidão que eu coloco? coloca um guidão vermelho, coloca um guidão prata, preto. Aí eu vou passar aqui. Nós tava tentando passar aqui. Ah, passei dessa vez. Aí eu quero passar aqui também. Ei, Ei, cabrinho. O. O. Oh yeah! oh yeah! <risos> Vamos devagar que aqui é descida. Rapaz, que inclinação. Uhum, passemos. Como é que eu passei? Vamos dar o pau. Nossa! Olha a situação! Meu Deus! Meu! Dá cadê a galinha pra pôr aqui pra, pra chocar? Nossa. Sabia que, tava, que eu tinha entrado no mato, mas não era tanto, sim. Oh, a moto ficou assim ali, ó. Vamos dar pau. Vamos treinar um grau. Esse é nosso. Um abraço aí pra todos os caminhoneiros. Hein? Respeita aí pela profissão. Meu pai é caminhoneiro também. O velho, o velho é caminhoneiro. na minha cara cara, a minha morte eu vou morrer aqui Aquelas pocinhas de barro A terra tava seca Tá seca ainda por baixo, né? Só molhou uma camada Ó tá. Ó, de lado XT sai de lado, cara Ah, XTzona Agora vamos vir naquele barrinho Que não semana passada Pra curtir uma pira Nossa, levei uma lapada na cara aqui agora ai meu deus, ai meu deus oh meu deus Subiu! viu? Paizinho louco, meu Deus. Tá. Ela morre? É por causa da coroinha pequena. Tem que colocar uma coroa maior. Já tá ali, imagina ali na subida Vou falar pra vocês né? Aí ó, Sanepar Opa, deixa eu esperar rapaziada Olha ó, Sanepar Aqui que é a, a captação de água Ali na frente já é a ponte Esperando a rapaziada descer Aí, então tudo vindo certinho Vamos tá próximo. próxima uh, tamanho nossa senhora! Tão tá lindo! Só para vocês, o vara é bonito. Foi o primeiro trator aí. O negócio. É... Com você. É argilosa. Olha, olha a ponte, o estado da ponte. Vai cair da ponte aí, rapaz. é louco? E vem Ó o velho. Olha o velho acelerando, atravessando a ponte. Vou mostrar aqui. Olha o lugar bonito. Vai é bem bonito. Puta que lá merda. Podiam fazer um mais alto pau aqui. Tem que agachar, gente. mostrar pra vocês isso aqui é... deixa eu Vou tentar descer aqui aliso pra caralho essa é a ponte natureza. Rio Natureza, que abastece a água da cidade de Vença, lá o braço Paraná. Esse hit é chiclete, vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento Sento, sento, sento, sento devagar. Sento, sento, sento, sento Não precisa muito menos Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar. Lá vai o papai! Aê, velho! Acelera, velho! Escapou a corrente do velho Ô pai! Escapou a corrente! Ué, mas a porra desengatou sozinho, caralho Como é que desengatou? Escapou? Não, não tinha Fui é? pra trás acabou. Desce rapaziada, seguinte, não deu para gravar porque acabou a bateria, e daí aconteceu Primeiro a mão do pai começou a escapar a corrente aí ele começou devagarzinho, daqui a pouco escapou a corrente também da XT, que eu tinha acabado de colocar nova entortou a corrente então rapaziada, beleza? aqui o Thiago, mais uma vez falando para você é o seguinte, a bateria acabou e como vocês podem ver, já tive que buscar o auto-socorro, por quê? porque, olha o que aconteceu com a moda velho, dá uma olhada no que aconteceu na balança da moto do velho. Já tortou um pouquinho. Rapaz do céu. O que, que você fez para destruir desse é que... jeito? destruir a moto nesse grau. O que, que você tem para falar aí, ô, ô, ô nada pupilo? a dizer, não. Rapaz do céu, algum cara conseguiu destruir a balança da moto dessa maneira? Olha só, e agora o que, que tem que fazer? Botar no auto-socorro TGS e levar pra oficina. Ah, meu Deus do céu, o que que nós faz? É? Chuvona, marcando. Ah, meu Deus, meu Deus do céu. Aí, ó. Você sabe como funciona, né? A rapaziada agora vai botar em cima ali para nós levar embora. Já se esquece, né? Se não é inscrito, se inscreve aí, beleza? O rapaziada sofrendo? Dá uma ré! Aí! Que instituição! Valeu, rapaziada! Fica aí, até o próximo vídeo, valeu! Esse hit é chiclete, vai ficar Cento, cento, cento, cento devagar Cento, cento, cento, cento, Cento, cento, cento, cento, cento,